Eu, eu tive notícias do no, no Regis Barros, o filho do Raul Barros, do músico. Sergíssimo, bom querido. É só o é, é Miraci o pai dele, sou Raul. Isso. Barros. É, e é privo da minha esposa. Eu, eu, eu, eu, é, o trombone de vara lá, é. homem, um craque. É um craque. Era um é. músico completo. Eu conversei com. Vai com... lá, hoje em dia nós reunimos o Roquim Pasquino, o Romualdo o Violão. E os batuques, fica a tarde inteira lá dentro. O Kleber toca o quê? O Kleber. O, o Regis. O Regis. O Regis não toca nada. O Kleber é uma é varia, né? É. O Kleber acho é que não toca nada, não. Ele só toca o, o bode mesmo. <risos> <risos> e o Raulzinho morreu, né? Que é. era baterista. Raulzinho e bode. Não, Raulzinho ah. Barro. é. Barros. A minha esposa é, um crack, é prima é um dele Luso. E comprava corda de violão do Sr. Raul, pai dele Sr. Raul Barros É o e... Raul Godinho, era um o meu, meu pai, Vai né? tocar violino, né? Tocava tá violino também? Violino. Doutora. E aquele violino, a rabeca dele tá lá na, na sala A mamãe tocava piano e eu cantava Nós íamos para Araxá, as musas da época isso 1900 o quê? 49, 50 Aí chegava de Araxá, eu já estava morando nessa casa aí, ele tinha o piano, dela né? A casa era. Zé que construiu a casa, era pre, foi prefeito no tempo do Getúlio. Do de Getúlio. E foi, depois virou promotor, casou com a Jacinto, ele é. de Santo Mar de Aquino. Os um mineiros, é, os invasores. O seu pai gostava muito de música? Muito. E tinha muita. Oh, não, não, ele, ele foi e, não, não, não. ele foi da não. Ele foi criado. Praticamente pela avó. Então, porque a mãe dele, quando ele nasceu, ele tinha 14 anos. Lá Gabriel para para brincar de boneca. Ele é natural de Tuverá. Ituverá. Tuverá. Nasceu em Tuberá, mas o meu avô era, era dono de boteco. Cada filho nasceu em um lugar. Mas ele estudou em Ribeirão Preto. Estudou em Ribeirão Preto, formou lá para Antoniel Mota, já virou professor, foi para Cheiro de ser professor de Giucuara, aí viajava de Mugiana para fazer o curso de Direito na São Francisco. Foi colega de turma do Zé Guerreiro de Resende, certo? Do, do, do Ulisses Guimarães. Ele teve uma história bonita ali. E a família nossa lá em São Paulo, o tio Oscar o tio dele, lá da mãe, era casado com a Tia Conguinha Malhado. E os malhados, parentes da dona Dulcina de Moraes, do Teatro do Rio de Janeiro, Odilon, que é aqui de Cássia. Então ele foi criado num mundo de música, de arte, de, certo? E a Dona Coleta Tavares de Lima, irmã do padre Dona José Tavares de Lima, morava com a minha família, e dava aula de até eu estudei piano com ela, e ela era um sapatão típico, e a minha tia, que ficava do mesmo quarto dela, ela, meiguinha, sabe, era um é. casal mesmo, e o velho Baurijão que veio de Portugal, ele tinha problema de vista, e o exército estava em guerra, e ele ficou sempre ter meios de... O seu, Fiquei... pai, o seu pai no final teve um problema de vista, Muito, né? Muito, ficou cego é, das duas. Fica... Mas foi barbeiragem. Mas quantos anos ele ficou cego? que ele, ele perdeu ficou, foi no ele, final. É, ele Bem morreu no final. 75, é. em 75, incompleto, ia fazer 16 de maio, morreu dia 10 de maio. E ele ficou cego uns três anos, fez juros cego. É. O, primeiro, o primeiro olho ele perdeu porque ah, foi fazer a cirurgia de catarata e o médico é. tinha que fazer o curativo. Em vez de fazer o curativo... No hospital, então, na clínica, limpeza, ele fez no consultório, pegou pseudomona, é. cozinhou o olho dele em 24 horas, tomando antibiótico oral, venal. Tudo que você imaginar, é. de, de, de... O olho era muito delicado, era como se fosse o coração, né? O coração, eles operavam perto do coração, hoje eles abrem o coração, né? Tudo bem, o olho, o olho sabe, também. Não, a medicina, é. o olho A medicina está muito avançada. Pinta embora, pinta embora é. troca. O... tirou o olho e depois fez a ablação do olho e foi é. um olho de vidro. É. O, então, Ricardo, <risos> tem um, um lance, eu não sei se eu já contei para você. Eu fui visitar o seu pai, uhum. ele estava cego. Uhum. E o Sonazir Nassif tinha visitado ele, ele antes. Isso, foi ele que fez a operação. Não, Nazir... Nazir, é um não, médico. Não, é Nassif. O Nazir Nassif. Nassif que, que era muito amigo dele, foi lá visitá-lo. Aí, com um pouquinho, ele foi conduzir da, da sala para a cozinha, não sei lá, de um cômodo, ele pegou e foi levando o seu pai, empurrando, empurrando, encostando, assim, para orientar. O seu pai parou e falou para ele, ô oh, Nazir, você, rapaz, competente em muitas coisas, mas para conduzir cego você não presta não, só. Você está me empurrando. Você sabe quem é que foi o, o verdadeiro Quando... guia dele? É. Que? O Paulo Gera. A rapaz, a Rogério agora... morreu dentro do hospital Santa Casa, dormia no xadrez. O filho dele, é os filhos dele, o filho dele, é dois, os dois é. Filhos, é uma figuraça, é uma figurassa. Eu, eu, eu era amigo do Paulo, rapaz. É. Ele é dentista. É. Dentista, é dentista. É. Ele era coordenador é. durante quando estudante em Ribeirão. É. Ele era coordenador do curso, o professor entregava as aulas para ele, um sábio. É, um sábio, é, eu gostava depois, muito dele. Depois o punhado dele, segundo consta, o próprio que me contou, comprou um consultor para ele mais moderno, nem tirou da caixa. Antônio, a, a, eu vou abusar do seu um pouquinho. O avô dele, que era alfaiate, o avô era. do Gera? o Sérgio. O tio dele, o Sérgio Gera. Mas acho que o pai também. Que é, tinha é um, dois ou três irmãos da família Gera. Que eram um, alfaiates. É, alfaiate. Um tinha lá na esquininha perto da prefeitura. Ele fazia calças muito bem... Aquele é o Luiz? Luísa. É, não é, sei é. como é. A Maria lá, a irmã dele. Mas foi o pai. secretário. Não, o, o avô do Silvio. O pai deles era um, é, é, alfaiate não, aqui, não. Não, o pai dele não. O pai dele era dentista. O eu sei, dele... não. O pai o do do pai, do do do pai, pai o avô, é, o avô. O avô dele era. Sim, ele tem uma ligação. É, um... Teve um 23 alfaiate. filhos. 23 filhos? 23 filhos. A família já era numerosíssima. O Sérgio, que era alfaiate. Ali oh, é. na, na, na, no calçadão hoje, é. da, da Marechal de Odoro. Ele, outro dia, conheci uma, uma senhora casada com o filho do, do, do Fernando Ruas. Fernando Ruas. É, o oh, oh, oh. que é engenheiro e ela, ela é filha do Bordini, parece, que era colega do Sérgio da, é. da oh, bancada. Oh, Ô, não vamos perder a, a, a fiada da nossa conversa. Você falou do seu pai um pouquinho. Quem são os irmãos do seu pai? O pai é. teve cinco irmãos e duas irmãs. O nome deles? Então, o Não. papai era o mais velho o Antônio, Pois Antônio. ela tinha Maria de Lourdes casou com o Zé Minervino. Teve duas filhas, três filhas, a Marina, a Mara e a Marice. O Zé Minervino era, um dos irmãos Minervinos é o Marmoraria. Marmoraria. E ele era escultor, a maioria dos túmulos de Franca, o Zé que, que modulou aquele tudo, fundiu e levou lá para instalar no cemitério de Franca. Oh, oh, oh. Antônio, só dando uma pausa, pausinha, aqui em Franca tem muito mármore de Carrara, que vinha nos túmulos lá. Estômago no no telhado da nossa casa tem duas estátuas ali, uma simbolizando a primavera, outra simbolizando o, o outono, das flores e dos frutos. E quem é que fez escultor? Eu, eu, eu não escute, sei quem fez, está lá. É. Assim como tem um painel de azulejo português, as caravelas de Cabral, a chegada de, de, dos portugueses do Brasil. Ele então, está ali exposto à frente da casa ali, muito é do bonito. Lado. Do lado, é, né? Na pela General Osório. É, da General Osório. Enquanto que as, as estátuas estão viradas para Júlio Cardoso. E só a, a, a fonte luminosa tem quatro estátuas, representando cada estação. do Também. Também. É... O, o, o, o Antônio Carlos, vamos é falar. Você começou do seu pai, mais outros irmãos do seu pai. Daí a Tia Maria de Lourdes é a segunda. Sim. Depois é o tio Mário. O tio Mário casou com uma cidadã que foi professora de canto orfeônico industrial. O nome dela era? É, Ediva Lossi, família lá de Lins. Lins. Aí depois do tio Mário veio o tio Zé. Zé Antunes Baldijão Seixas. Ele é casado com a Sálua Abrão. Família do, irmã do Rubens Abrão, família lá da estação, uma, uma turca lindíssima, uma mulher amava de que meus olhos viram. Era uma grata, teve quatro filhos, tem um que é do, do Hare Krishna, mora nos Estados Unidos, uma figura interessantíssima, por primo lá. O outro já é, enfim, a, a irmã é casada, mora aqui em Franca, mexe com costura, a Tânia, então que o tio Zé deixou e tem um filho, um médico em Brasília, hoje ele tem um hospital lá. Ele, o nome dele? Ele é Tamer. O Tamer, Tamer. foi para Portugal e lá ele descobriu, porque ele falou que tinha uma confraria em Portugal da família Seixas. E a história é a seguinte, houve uma gripe em Portugal e eles pegaram todos sempre fizeram um navio e mandaram para o Brasil. O navio chegou, Seixas Dória, aquele político lá do Nordeste, era de parede. O Raul Seixas, o músico, aparente, é Seixas é judeu-português. Em hebraico, Seixas é um peixinho igualzinho a Anchova. Uhum. Então ele lá, né, convivendo com esses cara da, dessa, dessa confraria, ninguém atendia, porque o português é meio ríspido, né? Não, não pode perder tempo. Aí depois, quando ele mostrou o palavrão, ele parou. Estou né, enalajado com aquela jeito, sabe? E ele é um jeito muito caridoso, muito desenvolvido emocional e espiritualmente, enquanto a história do Sérgio de origem, até o, o, o sanguinho e, e, e, e, judaico que nós temos no sangue, né. Doutor Carlos, você falou que me veio à memória um livro que eu li sobre a… a é, esqueci o nome, é sobre o judeu? Porque havia perseguição na, na, em Portugal sobre os judeus e uhum. eles mudaram o nome, da onde que surgiram muitos nomes de frutas, né? Isso, Pereira, Pereira. Pereira, É para é, é mudar era o nome. Juscelino era ele, a dona Sara. Era descendência, né? bem próximo. E você falou uma coisa aqui que. E, é, o pessoal vinha muito desconfiado. Quando eles batiam na porta, assim, eles não abriam, se identificavam não, não. não. sabia quem é que era, para não, não cair não na, não. na. Quantas guerras a Europa fez, não, não. demais da conta, então Perseguindo esse pessoal. Branco, é. homem branco é violento demais. Ele é predador. É. O é. negro é subalterno o amarelo é, cien, é cientificamente a quem tem que ser estudado, que é civilizado, é. ao extremo, como o um índio. É. É, e o e, e, é 16, e e português manda porque tem a bomba, é, e, e o judeu é responsável é, muito, muito. E o judeu não, o português que vieram com o, com, com o sangue é, Sim, é, de é, judeu, é, judaico, eles tinham muito receio também de, de afirmar alguma coisa, e era meio desconfiado. É, não, o Hitler criou através do nazismo uma perseguição. Uma perseguição violenta. Mas né? depois, por quê? Porque eles provocaram também, não, é. não era nenhum santo. Quem? Ó, Cristo, Freud, Einstein, Marx, tudo judeu. Judeu. Oh, fala mais do, do, dos irmãos do, Aí, então, do seu entendi. pai. O tio tio é. Sebastião. O tio Sebastião era securitário. Morou no, em Porto Alegre, morou em São Paulo, ficou viúvo, veio para Franca, casou com uma, uma, uma, uma também descendente de Árabe. A, tinha dois filhos, um morreu lá na Bahia, o Luiz Fernando era engenheiro da, da, da Estrela. Largou tudo para ser pra, comprou uma, uma, uma embarcação própria para bordejar o, o mar lá da, da região da Bahia e é, tinha mania de alimentação natural e a verinha que não teve filhos o Bastião teve um irmão dele que morreu de fogo selvagem o Márcio mocinho ainda teve outro morreu matado lento verava o Bi Benedito completou completou a seis tudo seis homens Duas mulheres, Jolina. O seu pai, t... como que eu chamava o nome? Não, o seu, seu avô. Meu avô Sebastião. É. Sebastião? Se Seixas. Seixas. Negro, quase quase puro. Cabelo carapina, tocador de flauta dono de boteco, uma figura forte, ao mesmo tempo que morreu com 52 anos, o filho dele Pifou. Mas ele morreu? Morreu aqui na nos e... nossa, nossa casa, ele morava com a gente quando ele morreu. O seu avô? Eu, meu avô. E a pai... avó? A minha avó, a vovó dela, era uma figura, amiga da Mariquinha Braia, ligada ao Espiritismo, que ele teve esses filhos com 14 anos, começou o primeiro, certo? Gostaram de 18 filhos. filhos? Oito filhos. 8 ah é, você falou o nome deles, né? É, exato, são seis é. homens e duas mulheres. A Isolininha foi casada com o Wilson Cardoso, povo lá de, de Guará, Então ela tinha uma Ele arrendava ali uma chaca da Maiden em Miramontes e acabaram casando. Ele era muito amigo do João Junqueira, o Tio era uma pergunta interessante. E a tia era professora do pré-primário. Ela e a Sônia Luz foram que inauguraram no grupo Coronel Francisco Martins o curso pré-primário. Agora, o da sua mãe é uma família inglesa fantástica. É o banque, né? É o banque. É o banque. Rápido. Mas não é, é. não, viu, é. É, não é, né? é um... O eles Davi... É, eles eram ferroviários. Ferroviários. É, no Paraná tem uma cidade chamada Banco da Câmara, e era porque as ferrovias na época eram muito mais de consumo, né, por causa da, da, cadeira, da, da Serra do Mar, então tinha que vir uns engenheiros ingleses mais especializados. Então o vovô Davi veio de São Paulo, veio pela Mugiana, desceu da, da Mugiana, o pai do, do nosso Goswain era taxista, Pôs ele no carro e levou para pensão. Eu era na pensão eu tinha a minha avó, que era filha do dono da pensão, povo que veio de Sacramento, Alfredo Gomide. Gomide Gomid. Gomid também é judeu-alemão. E uma família grande hoje, espalhada Gomide é de... Goldsmith, mudou para Gomide. E a minha avó, ela também, era só ela que teve filhos, porque o meu avô e a mãe, a mulher meu bisavô e a mulher dela eram primos. Então, os que nasceram além, tudo meio atrapalhadinho, os irmãos da minha avó. O que meu, que tio é avô. esse negócio é atrapalhado? O tio atrapalha. digo, ela, ela fazia faxina do IETC. A Tia Nezosa ficou famosa porque mexia com... Ela era autodidata, foi professor lá no Barão. A Tia Nezica era tão brava que casou com um fazendeiro, puxou a arma para ele um dia e desmajou, mas não teve filho. Tio Kidico também lá, o Tio Joaquim, lá de Sacramento, não teve filhos. Só a minha avó que teve oito. Minha mãe teve sete irmãos. Ela era a segunda, o Davi Elbanque o Júnior, que era médico, formado pelo Rio de Janeiro, pois a minha mãe que era professora de, na, na industrial, pois o tio Arthur, que era professor de educação física, mas virou diretor de escola lá em Casabranca. Pois o Carlinho Elbanque. O que era funcionário da delegacia de polícia, esse moço veio me chamar, é. você conhece da polícia. É da então, polícia, é. Então, e o meu tio trabalhou muitos anos aí no setor é. de cartas e tudo, depois teve a Helena, que era professora também, foi para Guaratinguetá, casou com o Espanhol. A Dorinha, que é a, a, quase caçula, depois só tem o Zé Henrique, casou também com um cidadão britânico, todos os dois, esse Ramon Espanhol e o Ed, que é o Patrick era o funcionário da usina aqui de mas, mas, Mascarinha de Moraes, de E elas já estavam meio coroa para casar, apareceram os estrangeiros e casaram. A Dorinha casou com um jeito é. muito católico, sabe, teve três filhos, uma vez. hoje ela mora na Inglaterra. E o Zé Henrique fez 89 anos de 25 agora, é o Castrulinha. O Zé Henrique era despachante, casou com a Dalva Jolo, a família de Pedregulho, e o despachante é seu irmão aqui? Não, Meu tio. Seu tio. Como é. então, porque é o nome dele mesmo? É? José Henrique Eubank. Elbanque. Eu conversei com ele há pouco tempo, tirei uma história rápida uhum. e hoje eu estou muito feliz de poder conversar com você tirar essa história mais abrangente, porque isso. sempre a gente conversa assim, os, os retalhozinhos bem pequenos não, de história, é, e hoje... É, não, eu hoje gosto, eu gosto, você gosta, é, é, ué. juntou a tampa com o balaio. Só lembrando aqui <risos> o nome do livro que eu falei, é Diabolização do Judeu, Sim. que é escrito por um pastor, depois tornou-se senador é, da república é, e escreveu um livro então, interessante sobre isso. Eu sei, eu eu sei isso. que você é pastor também, é. religioso, eu sou é. bem materialista. Eu fui criado nos irmãos maristas. tive uma família Você estudou, 14, do, você estudou no Champagná? Estudei no Champagná há quatro anos, ginásio eu fiz lá. Depois fui para São Paulo, fiz curso direito na PUC. Você eu foi Eu tentava para... os dominicanos. Você conheceu aquele é, jornalista da Santa Rosa de Cite... Vitero, aqui pertinho? Santa Rosa? É, é, como é que é o nome dele? Zé Hamilton? Não. Ele estudou no Champanhar, ah, eu estava vendo imagina, aí. era todo mundo, pastos. Esse, esse cineasta brasileiro aí, mais famoso, Celton, é família daí. O que construiu passa. a igreja de Santa Rita também, também o é, Paulo teologia, Flávio. Isso, é. o médico lá de, é. de Cássia, Paulinho Peixoto, é da minha é. turma de bacharelado no, no Champagnat, em 1953. Paulinho Peixoto lá, o Cícero Peixoto também aqui de Biraci, então, a, a, a, a, Eugênio eu era, Castro lá, de, de Poroni? Tinha internado, tinha é. os internos, semi-internos e os alunos comuns. Só o, o, masculino. A o doutor Daúcio Dudô. foi meu contemporâneo. Ele, foi o contemporâneo. irmão dele formou comigo, o Luiz, Luiz Vasconcelos Perezava. E o irmão dele que faleceu com um raio, você lembra dessa acho história? Acho que é ele, acho que foi o Luiz Vasconcelos. Lá na chave da taquara? Na chave da taquara, É ele veio tudo de lá. E o pessoal foi. Ele escreveu é... um livro sobre a chave da taquara, sobre cristais. O Daú. É, o Daú... Um é... Livrinho, é, o... assim, é uma pessoa Odesso, fantástica, mas... né? É, é uma pessoa, é... ele, ele foi o criador do raio, criou depois daquela... as, as vocações sacerdotais. Ele se envolveu é. muito, ele, ele tinha uma grana de ser político, mas ele não teve habilidade. Ele podia ter sido um é bom nome, um bom nome, um é. bom nome para um é. ele, ser o pai do Alexandre, era um dos, dos cabeceiros da, né? Você super, foi colega do Dr. Walter como, da, não, no, no, a, no por, Champagnat? Não, é, no Champagnat. No, no Champagnat. É. Foi meu professor de, da faculdade de Direito, é, então. é Medicina Legal. Exatamente, ele é. sempre foi estudioso. Né? Ele é de Capitiga. Ferreira? É, Capitinga, exatamente. Capit... Ferreira de o pai, o pai tinha um carrão, parava o carro lá no antigo mercado, é. É. um conquistador, cap... é. um belé, sabe, é. duas portas, chapelão de... É. de fazendeiro. Era uma peça o pai do... O... O... O... O... É, era de Capitinga, é. fazendeiro é. lá. Uma é. pessoa Exato. falou assim, é gente muito boa. Oh, você me falou aqui uma coisa que essa região, de, de, de Cássia Passos Paraíso Santos né é. Santa Rita de Cássia Santa Rita São de Cássia São José Gano. dos Passos São José dos é. Passos é. como é que São chamava São pa... é... batatais como é que é não tem sei, também o um nome não, batatais sempre foi batata não não tem um nome mais Bela Vista também os batatais ah, ah, o oh, oh, oh, oh, oh, oh, como é que chama se você eu acho não lembro, eu, eu, eu tô lembrando dele, mas não estou lembrando nome também não... O Antônio Carlos, porque as igrejas, as cidades eram formadas através da capela, através do, do, é, da praça, eu, eu, que era na frente eu, tá. da capela, e o cemitério era atrás da capela. Por aí, então. E existem os terrenos foreiros, foreiros. que é a igreja que dá, dá escritura. Então, até hoje, tem uma opção de cidades aí, como as que viraram município, que era assim, Ribeirão Corrente, Jericoara. Aqui pertinho todo... da gente, né? É? Exatamente. É. Lá, lá, lá tem um amigo aqui que é jardineiro, ele foi lá no Santo Antônio no, da Alegria, para regularizar uma papelada também de terreno Foreiro de ontem para hoje. Hoje eu ainda vou encontrar, agora ele está precisando de serviço e ele está morando num lugar que precisa mudar, porque o dono da tolerou ele morar lá, ele e o filho, mas não pode mais, agora tem que desocupar. É, é aquelas coisas de atendimento. É. improvisado, né, e chega um o, momento que não... O Fustel de Colange, tem o um livro dele, ele vai comentar sobre cidades velhas, uhum. e eu gosto muito dessa expressão que ele fala. For... A formação da cidade era primeiro o núcleo religioso, uhum. depois ia estendendo um pouquinho, mas é. esse núcleo religioso surgia com a morte do antigo, né, é, porque era aquele lugar, alguém, era... era a fazenda aqui. É. A, a, a cachoeira, que é aqui na saída, com a Batatais. É. Olá, viva, viva, viva, tá viva, joia, obrigado. O companheiro, companheiro, espera aí. Ó, oh, para esperar. Ó! Oh. Não, ele já foi bom Não foi não, é, não? eu dei o um grito ele, ele vai vir aqui que é o cheque de Eu novo. quero que só você Fazer um agradecimento Porque você, <risos> você me ajudou a fazer um registro Muito importante é. frente, Da família dele Doutor da João Branca. Seixas Você é. conheceu o pai dele, né? Sim ah, O doutor Carlos, muito obrigado Eu sei que foi o, então o, aí, a amigo. disposição prazer revir. O prazer vai foi meu Um abraço, Até obrigado mais. O Antônio Carlos, mas que bom a gente poder conversar um é, pouco sobre é a isso. É, mas é Rutela. Antigamente assim, era, era um núcleo, por exemplo, Franca nasceu onde é Miramontes, que era o posto de sal. E o povo da região toda vinha para comprar sal lá. Mas quando foi para tipo, definir a população, não tinha água em Cristal, em, lá em, em Covas, Miram. Miramontes. Aí você falou o nome que eu ia perguntar. O nome mais antigo era Covas? Covas. Coivas, que eles falavam não, que. Era, era, cova, era mesmo. cova, meu. Não, era para enterrar lá, de. de... É, era cova, porque provavelmente devia ter muito buracão. Aqui, a nossa região aqui é cheia de. Assim, Voçoroca, que eles falavam. Voçoroca é. também. Aí que tia, veio para a beira do Rio Cor, Cor dos bagos Aí a é. cidade veio a indústria de calçado, que não era calçado ainda, era chinelões, coisa, aproveitando o couro. As rebarbas, né? E por aí, fazia sandália, fazer a, a, a indústria do, do calçado de frango veio aí, por causa nasce, desse, disso. Os celeiros, né? Que era o, então, o é, exato, que é fazia o... as selas é, e depois é, fazia e, as, as botinas também. E o couro só aproveitavam se fosse salgado. É. Então o couro vinha cru, de onde é, matasse, é. De onde, qualquer, vinha correndo, salgava e curtia. Aí depois que ele deve ser. Oh, oh, oh, oh, eu não entendo bem desse aspecto, não, mas o sal era só para preservar um pouco? Claro, senão oh, oh, oh, apodrece. Então apodrece toda... rápido. É, exato. Aí naquela época eu era banha, meu pai caçava, caçava perdido lá na Sete Voltas, lá na, na Serra da Canastra e trazia nas latas de banha com as perdidas já mortas e limpas. De penadas e pronta para. A banha conservava. A banha também é um conservante extraordinário. É. Você falou do seu pai como caçador. Uhum. E eu estava conversando um pouco tempo com o senhor, ele. O pai dele era de Rifan, né? E era amigo do leite. Como é que chamava o, o aeroporto de, de, de, de Ribeirão Preto? Sim, eu... É, Leite lá o. É, eu sei, Leite Lopes. Leite Lopes. E o Leite Lopes tinha fazenda. E ele vinha, e, a, tomava conta da fazenda do Leite Lopes e o forte dele era caçar. Caçar na época, né? Na época, é, na né? época e, e tinha. tinha perdiz, em ambu, de tudo. Eu saía com o papai aqui para o Cachorro, aqui na Chaca das Freiras. tava assim de codorninha, de ambu. Tinha um buchororó e essa coisa toda. Agora as perdidas já A família Junqueira, eles saíam, eles não matavam para ter uns um portes. Eles, aca... eles detonavam. Matavam a fêmea, matavam macho, e acabou a caçada por aí, na região. Ô, aí hoje ô, tô... eu ir quase na Bolívia para caçar é. uma perdida. <risos> ou criar. Mas, mas naquela época também tinha o um problema das lavouras, né? que havia pequenas palhadas né, que se e os animais vinham, sabe, de tocar antes do homem, o animal sempre sobreviveu. Mas o homem não tinha muito espaço. Não, o local é. onde com esse tamanho é, de Brasil. Esse tamanho de Brasil? <risos> é. O cara tinha uma gleba <risos> de terra imensa. O com a calcinada, é. ela consegue... Né, é sobreviver, pilar, alimentar uma multidão. Não. Desenvolver, né? é. mas não é o amarelo, não é o amarelo ainda é, é, vai... É. Não está no, no, no livro dos livros lá hoje. Antônio, que bom! O que que... você estudou no Champagnat? Estudei no, no João Coronel Francisco Martins. Não, estudei no pré-primário, um, um, um, tinha uma escolinha, duas solteironas e um amigo do Zézinho Luz. E a, a, a minha geração, a mulher do Dr. Marcelo, a mãe do Marcelo Paleiro, o Heitor de Lima, nós tá todos estudamos lá no, no, no, no nomezinho, aí depois eu estudei no Coronel Francisco Martins. Quem é que era o professor do Coronel? Do, do, do João Madureira, do quarto ano, Dona Ruth Silur, do terceiro, Dona Deia Martins Vieira, do segundo, que era a substituta, e no primeiro, Dona Odete da Veiga Pinheiro. Eu lembro que os quatro professores que eu tive, depois fui pro Champagnat, aí fiz até 49, de 49 a 50, de Champagnat. Aí, irmão Guilherme, irmão Hélio, irmão. irmão é, todos os irmãos da época, irmão Serapeão, irmão Pedrinho, o Rauremão que gostava de caçar, todos francesado né? O Serapião, o Pedrinho. Eu sou o senhor Pedrinho Nunes é bem mais recente, Não, o né? Pedrinho Nunes já foi é meu bem professor de matemática. No clássico aqui no IETC. Você Aí, foi no... colega do Valdes? Do, no, não, no... O Valdes foi meu contemporâneo, mas ele era lá no Sininho. Lá no Sininho. Então, com 83, o Valdes o não fez 80. Você foi colega do Doutor Cristiano? Fui, moramos na mesma pensão. Ele faleceu agora há pouco faleceu, tempo. Faleceu, tive no velório dele. Eu não fui, rapaz. O pessoal falou é, então, assim. Não, mas é hoje em dia, não tá. quando você pensa, já enterrou. Já enterrou? Não tem professor velório. Você sabe de onde que ele é natural? Mas Biraci. Bir, não, Casa Seca. É, casa Seca, eu sei, mas é indo para ir <risos> A mãe dele é Biraci. Viraci. É o Zé Botinha que é mais da Casa Seca. Quem era o pai que era dele. Do, dele? O Zé, Zé de Andrade, o papelidade do Zé Botinha era. Era o gerente da fazenda do Tenente Jacinto O, é. o, o Fábio como o Fábio como Cristiane, o Fábio é o irmão dele também, o advogado da, da White Market. Ele é vivo ainda? Morreu o Fábio também Solteirão, viver. eu, tenho, eu tenho fim de vida sofrido é, até. Eu tenho, eu tenho um vídeo com ele, eu preciso de achar, resgatar ah, esse vídeo. Eu dei uma carona pra ele, pra o, ele Fábio, Fábio. É o Fábio. O ah, O Fábio. É onde, ele, ele foi advogado no Rio de Janeiro. Foi, de sindicato, foi advogado, né? é o Martins, é. essa firma que é um monstro. É. Foi advogado. Quando voltou pra fã, foi advogado. Mas ele caiu na putaria. Ele era solteiro também não, no time, não, né? Não, mas uma coisa é... É, o, é, o, a, a, a, o seu... é a parte biológica, é a parte de vergonha na cara. Eu, eu estou falando aqui como um solteiro, solteirão. Você não casou mesmo, né? Não, não, tem cinco filhos, nove bisnetos, tem... seu... Ah, sim. Cinco bisnetos. Eu tô... É. Eu tô... Família, o Famião. Você está com o Famião? Eu tô, estou tô recheado de, de netos, né? É, Isso é não, bom. Eu Carlos, jeito. Vamos falar mais um pouquinho. Esse, esse pai do, do, do, do doutor Cristiano? Sim. Ele era um líder político junto com o patrão. Eles eram aficionados pelo Juscelino e o Fábio também. O Fábio? O Fábio, na, na eleição do, do, do Juscelino, ele. Já era ouvir disso. Aí quando o Lott foi candidato a presidente, também ele fez uma espada de ouro. A espada de ouro. Quem tem a espada é o general Lott, Marechal. Marechal, né? dinheiro da fazenda. e iam na frente do carro de boi, na hora que ia fazer o transporte da colheita do milho, do, do que fosse colhido da fazenda, e os dois aqui. Um. De o, o Fábio e o. Tanto o Fábio como o Chão foi o Candieiro, no começo da vida. O começo Criando da vida, da doutor raça. Cristiano. Tem os livros publicados? Não tem. É, é, é, A figura. Mas é o é outro também que não soube viver. Caiu na desgraça das ações. Deve é correr, vai deixar os filhos bem. São quatro, né? Dois mulheres e dois homens. Mas ele não viveu. O Fábio já pelo menos partiu. E o Fábio é. falava para ele: olha ah lá o Barba. Que ele, todos eles me chamam de Barba. Estamos lá na pensão, fomos na faculdade, na faculdade da Franca. Como aqui minha família, meu, vou barba, Sim. não tem é. Porque eles nunca fizeram nada. De, de, de, de, de pedir, de confessar e pedir perdão para os pecados, né? Porque tudo católico. Então, o Alexandre viveu uma, vive uma oh, vidinha assim até. mas bem e meio que ele vinha na fila comprar A soca. Um, um é. milionário. Ele perdeu um milhão só numa, numa queda de bolsa de determinado dia. É. O oh, oh, oh, doutor, e o Vitor de Andrade foi seu colega? Ele era não, da regularidade. Vitor, não. Ele nunca ele estudou, estudou nas minhas escolas. E ele era mais novo que eu. Não, mas ele uns estudou. Com 10 anos. Ele, não, ele, no... Foi... No... ele era 4. bancário. Ele era ele... mais novo do que eu? Ele foi mais novo que eu. Nem mais novo. Ele talvez tá seja é da idade do meu irmão Caçula, que está com 75. Ele morreu relativamente é novo. Você está com quantos anos hoje? 8,3 para 8,4. Ô, Antônio Carlos. Eu estou falando aqui como uma pessoa de Franca que gosta de preservar a história. Você precisa de gravar mais histórias. Porque é, né? você tem um, um, um é, conhecimento mesmo, muito, muito, abrangente. Muito, muito abrangente e rico, né? Porque é, você não, conviveu é, é com vida, pessoas. Né? Eu sou testemunho por ocular da história, né? Da história. Ontem eu sentei com o filho do Totó Jacinto, lá em casa, Cada assunto que ele puxava da família dele, da família de não sei quem, eu sabia detalhe, nome. Família Figueiredo? Figueiredo, eu casei com uma Figueiredo, ué. meus filhos são Figueiredo Seixas. Figueiredo Seixas? Lá de Santo Mar de Aquino. Parente do Naná, parente do Naná do, da Confio, certo? O, o povo que veio de lá porque brigaram com, o, com a família brava, lá, os, o Praia e os Teófagos mandava em Santo Mais. E o Figueiredo era a mãe, o Sr. Dona Izete, que não, não, não era assessor, porque ele morreu antes de casamento, ele foi prefeito duas vezes em Santo Mais. Figueiredo? Figueiredo. Figueiredo né? Dona Santana de Figueiredo. É, família Santana e Família Figueiredo, que um fortes, mas um dos outros irmãos do, foi para Ribeirão, fugido. Os outros vieram para França, fugido. O senhor matava, mandava matar, era um, um, um povo brabo. Você sabe e que? Os braias é. também não era flor de não. A esposa do doutor Moraes é Figueiredo? E a irmã da minha ex-mulher. Eu sou divorciado hoje, ela fez 80 anos o ano passado. A pneuza já fez 89. A, a esposa do, do, do falecido lá, a viúva do doutor João Peia, também era sua conheceu Eram quantas irmãs ali em Figueiredo? Ali, a, a dona Clara teve 16 filhos. 16 filhos? 16. Tinha uma freira, tinha o Hélio que morava em São Paulo, trabalhava lá no Jockey Club e trabalhava na prefeitura. Tinha o Hélio que é pai do Diego Figueiredo, é. esse músico aí que está em no Nova York agora. Tinha a Marta, que era psicóloga, eu te, tinha uma até com o pessoal do Magazine Luiz, ela que andou dando as coordenadas para na vida. Tinha a Terezinha, casada com o Célio Rosa, tinha a Vera, casada com o Zé Conrado, nascimento, pra, família de São, Paulo, do São Paulo, do Paulista. Tio Heraldo, que o Heraldo, jogou basquete no, até na seleção brasileira. E a Cleusa, que é a que foi a é mãe dos filhos. Acho que não faltou ninguém, não no um homem não tinha? Não, tinha, ah, é, é, o Enio, ah, o Enio, ah, é. o Heraldo, o Luiz, faz que o Luiz, o é. Luiz é que tomava conta da fazenda, tinha uma fazenda na floresta, na divisa entre São Tomás e Patrocínio Paulista. Ah, que, que não teve filhos foi o doutor João Penha, só mulheres, né? oito, oito mulheres. mulheres. Oito mulheres, barias Tudo Maria Tudo Marias. Meu compadre, é. meu, meu caçula lá, o Matheus é... Eu gostava de conversar com o professor porque é? <risos> ele admirava muito e gostava do, além do reverendo Nicanor aqui em Franca, é o Toniel Mota que era pastor também. Uhum. O reverendo Toniel Mota, presbiteriano de Ribeirão, Ribeirão Preto. Preto. É. O Toniel Mota é, é. É vivo no Ribeirão. É. O seu pai estudou em Ribeirão Preto? Não, morou, é, morou. O pai, quem o criou, é. foi o avô com a avó. Então ele chamava a avó de mãe velha e chamava o avô de padrinho, então ele foi criado é, por eles, por, por, por isso. isso que ele chegou, estudou violino, uhum. fazendo a coleta, então ele não foi criado pelo vovô Sebastião e vovó Adélia, porque o vovô era dono de boteco, ele era cidadão é. do mundo, é né? um negão. Sete oitavo negro é. mesmo, aqui, eu eu tô... não sei se ele, se ele era Seixas mesmo ou se é. o patrão dele, o dono da, da onde ele trabalhou, que era o Seixas, né? É. Eu estou conversando aqui, o Ronaldo, com o, o pai desse moço, Antônio Carlos, doutor Antônio Baldijão Seixas, foi muito amigo e colega do reverendo Júlio Andrade Ferreira. Que foi depois pastor e franca, e o seu pai abriu sempre as portas para ele, para o colégio, para lecionar. É, escola e... normal, né que eles falavam. Isso, também tinha escola Que era, normal, que era no técnico ali. O, o professor de né? É, o reverendo de O reverendo Nicanor. era uma, uma, é. uma, uma, uma, uma enciclopédia de, de compreensão das coisas. Foi um grande exemplo que eu tive na, no clássico, ele deu aula para mim de inglês. No, no, no... no, no curso, curso clássico no IETC. No IETC. Ah, o do Carlos, que história Teve bonita tinha um outro pastor que era encantador também, jovenzinho Que substituiu o professor Nicanor, como é que é o nome dele? Oscar, Oscar. Ibis. <risos> <risos> Ele já faleceu pena, Oscar lindo, Ives de Faria é isso, Ele que fez meu o meu Deus, casamento da, da é, Nossa, é O é, é. de Deus aí Aí eu já estava rapazinho, mas ele era mais velho. Quem foi meu contemporâneo de idade foi o Luizinho e o Hugo, um irmão dele, meu um moço. Em São Paulo também eu convidei com o Gil, que era irmão do Ari, que mexia com a, com a Bandeirante, né, é, é, corretor de terreno lá na, na, na região. Ari doutor Ari é, o Ari já era formado é. junto, na mesma turma que o, o Maurício França, né, se não me engano. O Ari estudou no Marquês Isso, acho que sim, não sei Eu Estudou no Marquês, ele é um do, dos, dos primeiros é, Porque quando ele chegou em Franca Ele foi um dos, dos primeiros aqui, Como engenheiro Não o primeiro, mas ele foi um dos grandes engenheiros Já, existia, como já engenheiro existia O Maurício Franz, que, o que Maurício França. Construiu o prédio da antiga EC Aqui no centro E os dois construíram depois O Barão ou o Ari sozinho Que foi do Barão Barão da Franca, aquele prédio Ali na praça? Não, ali a firma... Quem construiu aquele foi o engenheiro de Ribeirão. Que era a Bandeirantes que... Veio. O Ari tinha um certo vínculo com o Gatão, que é o Luiz Barbosa, que era o dono da Bandeirantes. E Ribeirão Preto era a série é. deles. Mas ele tem um ali, ele tinha um... Um tanto um de, loteamento de loteamentos, loteamentos grandes aí. uma firma aí. potente, potente mesmo. O Ribeirão tinha aquela, é. aquela bagagem, né? O, o doutor Ari... É natural de Pedregulho. Isso! Pedregulho. Como os Barbosa também. A família Barbosa foi para Ribeirão, esse Luiz Barbosa, e o Barbosa era do, do, do cartório de Pedregulho, era para a família Barbosa. Eu tive um colega de clássico, Toninho Barbosa, que é o irmão é dentista em São Paulo, Barbosa. Tinha o Chiquinho das Moças, tinha a viúva do Nalico, Taveira, a Rose, que era, acho que a única da, dos Barbosa que era mulher, que era tudo homem. Desde o Ari. O Marí só teve uma irmã, parece. Todo homem. O Luizinho. O Luizinho, o... o Rui, que ainda está vivo. O Hugo, morreu. O mocinho, o Gil. Eram uns um cinco ou seis. Assim. Você está falando Barbosa? Aqui em Cristais também tem uma família Barbosa que é do Barbosinha. Sei. Né? O Barbosinha, Barbosinha é mais é o... ou menos parente. José Luiz Silva, um o arquiteto, arquiteto, que é meio pai do Vicente da O França, engenheiro. Como que chamava a, a mãe dele? É, é Filipina ou não, Guilhermina? Não sei. Não lembro. Eu lembro que eram dois irmãos, dois engenheiros, né? É. O Maurício e o. E não me o engano, Paulo. a mãe dele era da igreja presbiteriana. É. Eu não sei. O físico você Fisico, conheceu. Eu sei, eu sei, você pensou aí de cá. É. Eu lembro dele na rua do comércio, as irmãs dele eram aficionadas. É. Músicas também. A igreja o presbiteriana. E é. colocava né? uma fralda com o povo. Fazia é. Anil... parte da, da ah. orquestra se assim, for montava em Franca, Petronílio Ribeiro Regendo. era fiz sobre acontecimento, tudo. O pessoal da faculdade veio pediu emprestado e nunca mais é. Ele se consegue, se perdeu. É. Ele também era um colecionador de colecionador da memória da cidade, da, dos da, a, tinha todas as músicas, as pautas da. da nós estávamos falando a, sobre a, a família era... do físico, a dona, o senhor Mateus Borges do e Bal. E o Mateuzinho que foi lá para na pé de Brasília lá. É. Depois o, o físico. E tinha os irmãos Socássio... Tinha um é, um. Tinha que era... um filho de criação, Tássio. Cássio. Jogar basquete é Tássio. Tem um pai é. O alemão te conta. É. Apolar, o alemão gosta disso também. Alemão o filho Alexandre. Sérgio Alexandre e Ramos Duval. Ramos Duval. Ramos é a família de São Paulo. Tem um do exército que quebrou meu galho. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E tinha que fazer o serviço militar. Aí fui lá com ele e arranjou um uma radiografia do meu coração dilatado, aí em São Paulo eu não sei emprestar, porque eu não sei o que eu fiz direito, e fui virar milico. Oh, não virar. Oh, você falou assim, estava terminando a, a bateria aqui, é sobre a dona Lúcia Fer, é, Serasa, que é a professora ah, de a música. Lúcia, ela era um, um, um patriota exagerada. Mas então você aprendeu a cantar o hino nacional com a eu primeira não, eu parte? Eu fui aluno dela. Você não foi aluno ela, dela? Ela dava aula só o ginasial. Só pro ginasial? Só pro ginasial. O Vitor foi aluno dela? É, foi porque ele é, estudou no ginásio, é, no, no, ETC. no ETC. Eu estudei no Champagnat. Nós aprendemos em latim, da igreja, em francês as músicas do irmão Serapião de lá Fontani, eu não sou cantor, então era tudo da base do do, do, do, do, do latim. Eu... Era um pedagogo eram pedagogos. É Varisto, quem que você falou? No... O, o, o moço Serapião. O Serapião. ele era músico bem idoso já e ele fazia questão de a gente cantar em francês. Em francês. Ah. Essa escola do Evarício Fabrício, como é que chama lá? Um que foi para São Paulo e organizar o um museu lá, daqui de Franca. O Luiz Cruz que me falou. Como? Evarício Fabrício, não sei. Evarício Fabrício, não. Mas foi diretor da escola do Júlio Cardoso. Ele era professor, ele e a mulher dele. Mas ele foi para São Paulo depois, no final? Não, ou não? me lembro disso, não. O Voristinho estava aí, ele, ele morreu aqui em Franca, Não lembro de mais ele foi pra São Paulo lá. Quem foi para São Paulo foi o Walter Costa, que foi professor aqui, casado com a Muniz. Aí ele foi para é. São Paulo e teve filhos lá, o Paulo Fernando. O Walter Paulo, Costa é. era, até, até era o companheiro lá do meu irmão Cassula, que é o Paulo Fernando também. É. Oh, Mas, é. O Anísio Silva era uma, uma camisaria, o. O filho dele foi, foi meu contemporâneo etc IETC, Como que... o filho do Aniso. eu Estou vendo a carinha dele, mas não estou lembrando o nome. seu Anísio foi o marcante, porque ele era o dono da Praça Barão. Ele era, o, ele era barbeiro e tinha a representação de camisas e, tudo, e vendia também ali. Se virava. Metodista. Na ele veio de aí é, é, é. É, é, eu... Naquela época, é. numa, os meus primos vinham de São Paulo apedrejava a igreja, é. havia uma disputa da igreja católica com os protestantes, protestante. é, não aceitava Lutero, Calvino, não estava nada, não queria discutir religião. Então é. eu, eu, os padres agostinianos são conservadores, só os seculares são piores que eles. né o, eu o fui Antônio criado Carlos. pelos dominicanos né, em São é. Paulo, e mais o Padre Endo que era também secular, mas um, ele acompanhava todos congressos estudantis, tanto da UER como da UNI, como da ele era um... O, o filho do Soanísio, não, a filha do so Anísio é, foi casada com o Amilton Couto Isso, Rosa. Exatamente, os gêmeos, o Amilton e o Ailton O Ayrton casou com a filha do Dr. Janjão, a Rita Maria. A Rita Maria. Rita Maria, ela estava misturada com, com é. ele, por, por, por ser concunhada, né? E você lembra dos filhos dele, Tudo, dos dois? Vale Eles foram mas... para Brasília, né, o pessoal? Aí eu não sei, porque era... Aí eu já... quando eu voltei para Franca, eu já me envolvi muito com, com política, com... Eu estava... estourou, eu formei em 63, colhei grande em 64, em março, dia 12 de março, desliguei do Tribunal de Contas, que eu era funcionário, e vim embora, estourou a Revolução dia 31, primeiro de abril, né. 64. Em 64. E o seu pai foi vereador em Franca? Foi presidente da Câmara. Presidente e que é porque ele foi? Ah, não ah, me senhora. lembro agora. Não, ele foi candidato a prefeito contra o Gozuê. O gozoim é afiliado do casamento dele. E acabou. Ele, ele ganhou na cidade e perdeu na estação. O seu pai ganhou na cidade. Ganhou na cidade. É. A minha mãe dormiu com o prefeito uma noite. <risos> <risos> ah. Ah. O, o, o Adolfo Gozuei foi um bom perfeito, né? Foi, né? Foi, né? É, mas é aquele político, né, de confrontador, enfrentou o Jânio Quadros, a polícia, a Jussara foi invadida lá, virou um angu. né, foi da praba, de sedição mesmo, viu, e outra era que no governo dele, depois virou deputado aí e acabou, aí foi, acabou é. acontecendo até, tendo problema com é. os milicos lá, porque eles não deram sossego mais para ele. Eu teve um filho de vida bobo, acaba passava lá na rua, queria conversar, mas ao mesmo é. tempo até de consta sobre a, a, a sexualidade dele. Que... É, o pessoal, o, o Carlos, me fala aqui, a época do, do Gozuem, nós não, não falamos aqui do doutor Flávio Rocha. Que foi prefeito também, advogado. É, não, o Flávio não é, foi, foi prefeito, né? O Flávio é, foi um. Guindado, sei, como é verdade. Né? É, né? Ele, era, é. Ele, era um, ele era promotor aposentado e parece que era fajuto que ele. Não é. mexer em dinheiro, ele e enxergava. Não vamos nem. Ele não enxergava, né? Doutor um, Flávio virou advogado, é. Né? É. tomava a causa dos outros, com tapiação da viúva, parente da gente, ele fez. Então. Aí então, tem uma, uma figura que eu não tenho muita é. lembrança dele, não, eu de deletei, né? Como é. dizem. E, e o, o, o Ronan Rocha, que era um engenheiro. Engenheiro. Parente dele, não era? Não. Não era, não? Família lá de Patrocínio Paulista, mas não, o Rocha do Ronan. Deixa eu ver. É, é, mas tu, o Rocha é sempre feito sexta, né? Feito é. seu sobrenome. Tem, tem vários né? vínculos e vários, vários leitos, né? Mas é, o Ronan foi uma, uma figura que mereceu ter o um nome de estrada. O é. um DR a, a, deve muito a ele mesmo. A ele. rodovia aqui. Da... É, também aqui e em outro é. lugar. É. Ele partiu para O físico ele era engenheiro não, não. ou não? Quem é que era engenheiro? Não, do, é, Matheus? Não, o filho dele, o César. O César. É, é o Cavileira. É o filho do segundo casamento, com a irmã do pio pio do Barão, Maria de Lourdes. O é. primeiro casamento é o Sérgio e a Silvia. A Silvia são os dois filhos do, do, do primeiro casamento. Depois ele casou com a, com a Maria de Lourdes Magrin. Então tem a Paula, que é casada com o Chico Rocha. O Chico Rocha. Isso, e tem o, o, o. Eu preciso resgatar um vídeo que eu tenho com o Chico Rocha. Eu, é eu, a gente então. grava. É, é, o, e médico, o Rocha dele não tem nada a ver com o Flávio Rocha. O Túlio Rocha, o pai dele, morou aqui no Júlio Cardoso. Nós fomos criados tudo junto ali. A irmã dele, o Chico, os irmãos. É, a, a, então você conhece essa, essa história a fundo, né? <risos> é assim, cutuca <com> <risos> você vai falando. E tem Mas facilidade. Mas aí você pega um que também é da é, família. É da, da sabe? família. Que aí você destrincha. E hum. quando ele pensa em um assunto que ele tem uma interpretação familiar, você tem uma interpretação do povo. Certo. Você joga e dá uma acordada, porque é. ele desconfiava. Quem conta um ponto aumenta um ponto. Agora quem conta uma mentira, esquece contou o anterior, conta de outro jeito. Cada vez que conta, muda. ó <risos> oh, Obrigado. Oh, hoje é domingo, que dia que é hoje? É. 31. De agosto, Feio de, de agosto, julho, de julho, 2022. Então de é aniversário da minha mais velha, é, vai fazer 53. 53. é a avó de quatro, três, quatro, vem vindo o quarto dela lá o oh, oh, oh, Antônio, Antônio Carlos, você falou dos seus filhos, então fala o nome deles então. É Cristiane, né? a mais velha, casada, tem quatro filhos, três homens e uma mulher. Pois a Gisele, a Gisele é funcionária do Banco do Brasil, Formou engenharia lá em Uberlândia, na Federal, mas não fechou a profissão não. Aí prestou o concurso do Banco do Brasil faz muitos anos. Ela também, um ano que, esse ano, em setembro, ela completa 52 anos de idade. Só teve um filho. Casou já, meia era dona, teve vários casamentos, mas só casou mesmo pra, no papel com que é o belo ver que tem, o Cláudio. Depois tem o Vinícius, que mora em Mallorca, que é solteirão, 48 anos de idade, formou em comércio exterior aqui, mas não sabia uma matemática, não sabia uma língua, mas foi o mais a prova da festa porque ele tinha o tio carrinho fazia todas as promoções da escola. <risos> é. Aí foi embora para conhecer. Chegou em Barcelona, Baralá, queria ficar lá já, vou trocar o, o passaporte dele de turista para estudante. Mas tinha que voltar ao país. Aí ele voltou. Chegou aqui e se enrolou com os amigos, quando mandamos de volta com toda a papelada pronta, tinha vencido a data da matrícula lá, né? Aí a, se eu casar com uma amiga de, de Barcelona, que trabalhava com ele, eu trabalhava aí é. circo e tudo, limpando o chão, né? Não era nem serviço de, como eles fazem, com todo... É. latino-americano ou africano, né? Aí a, a, a menina topou casar com ele para legalizar a prisão dele lá. Mas a família dela era de Maiorca. Aí ele foi para Maiorca com ela para fazer o casamento lá na terra, junto com os pais dela, né? Explicado tudo com ela para valer. Aí ele entrou na faculdade de turismo e hotelaria de Maiorca, que é uma das melhores do mundo. E ele virou sommelier, então tudo que ele, ele trabalha de garçom é chefe, mestre. Mas não volta, não tem filhos. O Claucio teve três filhos com três mulheres diferentes. Agora casou com a outra que já é avô também. Casou, primeiro, primeiro filho ele tinha 17 anos. E tem o caçula também, só teve um filho porque a mulher teve lucros. Então não é. pode ter, que é esse É. O é. Klaus é agrônomo, agrônomo na carne. Então, estudou nos Estados Unidos, fez pós-graduação por lá, talentoso. Acho que, eu, acho que eu gravei o dia que eu gravei com a sua mãe, estava lá o filho, seu. Filho, o Matheus. Estava lá. lá, exatamente, é. isso mesmo. E o netinho lá, ela é, ficou o tão, é, o Vitor é, é, lá tão é, já emocionado. Tá é, né, bisneto pai, dela. Pai, faz seis é. que ela morreu. É. é. Sete, Rapaz, o tempo é passa, viu? Ó, <risos> oh, muito obrigado. Oh, Fiquei querido. muito contente. Eu você é generoso. Não, eu sou A pai, sua. Eu sou Cúmplice. É, você é, é muito especial. Não, muito não, obrigado. Não, Graças não, a Deus. Você que tem essa disciplina, é. certo? Todo mundo me faz. Você precisa escrever o um livro. Eu vou escrever? Não, o livro sou eu. Ao <risos> <Eu, eu> vivo. <risos> você está certo. Ó, oh, eu, eu tomei uma decisão dessa. Eles pergunto pra mim, eu falei assim: meu amigo, eu vou misturar a minha história junto com a dos outros. Que não eu não tenho história boa. Tem? Aí tem. eu não tenho é, aí, mas aí, você, eu, você aí tá? eu vou misturar. Você fez terapia? Ei? Você já fez terapia? Não, mas vai fazer Eu fiz 14 é. Eu sou o que sou porque a terapia é. me resgatou para a vida Mostrou isso certo? Eu não virei profissional é. de direito Eu sou um, um, mais um psicólogo, mais um conselheiro é. Do que um, um fighter Um, é. um lutador do, de, pelo direito para, para o direito E faz, você vai descobrir suas, suas influências. Onde está esse é. Cê, Não é espiritismo mas é. Tem, ó, As raízes é, Exatamente As dele, ó. Oh, foi muito bom, muito bom mesmo, obrigado, obrigado, valeu, eu fiquei valeu, contente. Domingão, domingão, hoje foi jóia, obrigado, obrigado valeu. Aqui, nós estamos aqui na feira, é um lugar de contar história aqui, ó. Quem tem história, conta é é história, põe o quartel, bebe é, caldo de canto, faz amigos aqui, ó. Eu tenho boas histórias guardadas. Cara. Depois... E a Franca está subindo. Aí, ó, olha que prédio bonito. Antônio Carlos, filho do doutor Antônio Baldi, João Seixas. Uma história muito rica.